então o veio, mostra que vem nesse desenho. Aí o veio tá, tá aqui embaixo. Agora as varas estão tá cruzadas em cima dele. Então eu vou. Eu vou tentar. Variônica. Traz esse veio de água para trás até onde você conseguir tirar